E aí nós temos as quatro habilidades que está aqui na tela para gente. Reading, leitura, listening, que é a escuta, writing, a escrita, speaking, a fala. Como praticar essas quatro habilidades? Interrogação, como diria o, o Avalone. Vamos lá. Vamos primeiro para a habilidade de reading, que é a leitura. Meus queridos learners, é o seguinte... Lembra que eu falei no começo da live que nós temos várias uh, vantagens em relação às pessoas que, não aprendiam, que aprenderam inglês ou não aprenderam inglês no passado, 20, 30 anos atrás? Elas não têm a vantagem da internet que nós temos. Se você der dois cliques aí, ou dois toques na tela, você abre uma outra página, uma outra janela. E tem acesso a coisas que as pessoas de 20, 30 anos atrás não tinham. Então, quantos sites de notícias em inglês que você pode ter acesso? Quantos livros em inglês você pode ter acesso? Quantos blogs, artigos de um assunto do seu interesse você pode ter acesso? Quantos sites são possíveis de você traduzir do português para o inglês para praticar que você pode ter acesso? Então o reading está mais perto de você do que você imagina. É só você Pegar um assunto do seu interesse, que é o que eu recomendo, porque a gente aprende muito melhor quando são assuntos que fazem parte da nossa realidade, do nosso estilo de vida. Não vai você, de repente, que trabalha com, sei lá, com pintura, com artes, querer estudar um assunto que fala de, sei lá, medicina. Mas nem se fosse em português aí, né? Não ia dar, né, Flávia Não dá, não dá match, não dá liga. Estuda algo que é relacionado a algo que você gosta, sua área de atuação, por exemplo. Além de você ser, ficar mais motivado, mais interessado no conteúdo, você vai aprender e estar em contato com coisas que realmente fazem parte da sua vida, que você vai utilizar, tá bom? E esse é um erro muito grotesco, né, de muitas metodo metodologias, principalmente das grandes escolas, que emprestam, né? Pegam um emprestado, aliás, metodologias de Cambridge, Harvard e todas essas grandes instituições que são excelentes. Porém, a metodologia dessas instituições são emprestadas pra gente. É adap nem adaptado é, é tipo um copia-cola, muda alguma coisinha e acabou. Nossa realidade, a realidade do brasileiro, é diferente da realidade dessas, desses países onde essas metodologias foram inventadas, né? E se já é se né? Diga. Desse, desse tipo de metodologia, Sim. um exercício em inglês. Hum. E era pra você praticar um listening, né? Certo. Mas era uma conversa de uma pessoa que tava mexendo com neve. Tá? Como é que fala limpar neve do... É, é... Shovel. Shovel. É. Shovel. Tava fazendo isso. Isso. Só que assim... A gente... tem um diabo... <risos> assim, eu fui na pastelaria, comeu uma coxinha. Isso. Foi tomar um, gente... um café com leite na padoca. Um pão na chapa. Pra se aprender a falar. cuca. Ah, Não, o é no sul, né? Enfim, tava meio gaúcho aí, esses. Mas, enfim, com certeza o que você falou faz muito sentido. Neve, uma mitologia que tem neve, tipo, pra nós brasileiros não dá liga, porque no Brasil... eu conheci, tem que fazer claro, sim. Mas você aprender isso como parte da nossa cultura é difícil, é diferente. Então, não tem liga, não tem ligação, né? Então muitos brasileiros é, fingem, que, fingem que aprendem, né? E a escola finge que a ensina. E aí fica aquela coisa de ok, né? Tá bom. Se o professor disse, se o livro disse, é verdade esse bilhete, né? É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Então acesse sites, blogs, artigos, todos eles em inglês, tá? Que, e do assunto que você gosta, que é do seu interesse, para que você pratique essa leitura. E eu vou ainda mais além. É, você pode fazer aí um grupo no seu WhatsApp, né? É, um grupo no seu WhatsApp com você lá dentro, somente você, uma pessoa no grupo e essa e essa pessoa é você. O que, que você pode mandar nesse grupo além das suas selfies e, e, e prints comprome com, é, que comprometem a tua vida? Completamente canceláveis. <risos> é completamente canceláveis. O que, que você pode colocar nesse grupo? Você pode fazer esse grupo. É o grupo do inglês. O que, que houve, Flash? É, você pode repetir um pouquinho aí, parece que a gente tá. teve uma interferência. Ah, tem uma interferência? Tá, então eu vou repetir. O que, que... que a pessoa pode tá. fazer? Ah, tá. Eu ia começar do WhatsApp Learners, meu Tá bom. Então, o que, que você pode fazer com esse grupo, esse grupinho de WhatsApp que eu pedi para você criar o seu cantinho do inglês tá pode nomear ele ali o grupo que você quiser coloca lá é, gr grupo eu e o inglês tá depois você pode mandar um print de você criando esse grupo manda para o Instagram do da, da New cursos e manda no Instagram do Júnior Silveira tá para a gente poder divulgar você criando o curso eu e o inglês tá bom muito bem você vai enviar nesse grupo tudo que é material relacionado ao inglês se você, por acaso, viu uma placa com uma frase em inglês, tira uma foto e manda para esse grupo. Ah, eu vi uma capa de um livro em inglês, tira uma foto e manda para esse grupo. Ah, eu vi uma marca, uma logomarca, uma frase na livraria, no shopping, não sei, na, na loja de roupa de inglês, tira uma foto, um print aí e manda para esse grupo. Você vai alimentá-lo com coisas relacionadas ao inglês. E aí, quando você for parar, respirar, sentar, vai ver aquelas fotos e analisar as frases, as palavras, o vocabulário que você postou ali. Isso é uma excelente forma de praticar, de ter contato com o inglês. É o contato, lembra que eu falei? A consistência. Consistency. Você teve a ação de poder produzir aquelas fotos, aquelas imagens, a consistência de estudá-las todos os dias, tá bom? De analisar, observar. Depois que você é, fez esse tipo de exercício, eu vou para outra parte aqui que o Flash vai mostrar, que é o Listening. Listening. Que, aliás, você pode usar esse grupinho, eu e o inglês, para poder colocar materiais de listening ali. Ali acontece o seguinte: quantos, uh, quantos vídeos do YouTube que hoje nós temos acesso com podcasts em inglês? Tem muitos. E não, só, eu não digo só YouTube, mas também o Spotify, por exemplo. Né, ou qualquer outro aplicativo ou serviço de streaming uh, relacionados a áudio. Existem vários aí. iCloud, iCloud também, né? Talvez, não sei, enfim. Tem vários serviços aí, podcasts, áudios em inglês. É, acho que é Apple TV. Apple TV? Anyway. É. Apple. anyway. Você colocar podcast em English. English Podcast. Vai aparecer com certeza vários. Tem um muito famoso, que é do Joe Rogan. Ele é o maior podcaster do, do, do mundo, sei lá. Então, você pode acessar materiais gratuitos em inglês, né, com áudios em inglês. Podcasts, você pode até assistir vídeos no YouTube, como eu falei, é, que você pode até colocar legenda. né? As legendas do YouTube não são perfeitas, 100%, mas elas ajudam muito né, para você praticar o listening e o reading, que é a leitura também. Mas quantos materiais você consegue ter acesso hoje em inglês, com áudio em inglês? Tem muito, gente, muito. E sem falar nas músicas, porque música também é um material riquíssimo para você estudar. Não é só material de entretenimento, material de estudo também. Então se você aí é acostumado a ouvir um funk, pancadão, um sertanejo sofrência, se você... aí um, um sei lá, um K-pop, sei lá... Que tal a gente ganhar um novo hábito? Que tal você parar com a sofrência do né, sertanejo em português e fazer a sofrência em inglês? Que tal você parar de ouvir os pancadões aí em português e ouvir os pancadões em inglês? Que tal você ir para o, o English Pop, né, além do não K-pop? Tem tanta banda, tanto artista, cantor, cantora... Tantas, tanta coisa legal em inglês para você consumir que abre até o seu né, abre a sua mente assim então você vê outras coisas outros artistas, você acaba aprendendo mais é, é, com, com, a, com as músicas então é, é um hábito né, que você vai construir na hora de aprender inglês, não é só você comprar um curso, comprar um livro é, é uma coisa que é construída em volta de tudo isso é a questão do hábito, né, da consistência que eu falei. Que é isso que as escolas não falam para você. E a gente deixa claro desde a primeira aula no nosso curso, no curso de Inglês New. O, a, o ambiente, a mudança de Mindset, ela tem que ser colocada na cabeça do aluno que vai aprender. Porque senão não vai, não rola. Né, Flash? Né, Flash? Exatamente. Muito bem, Flash. <risos> é que eu vi você... falar tal eu ...falei, eu fiquei agoniado... Não, não tá bom. Então, é um mindset que tem que ser colocado. Eu tô refletindo, desculpa. Ah, muito bem. É, é porque a gente tá sendo muito profundo aqui, né? São grandes revelações. gente Pessoas de sucesso olham pro futuro, e as pessoas de não sucesso olham pro passado. As pessoas que ter sucesso tem que olhar pra frente. Dá um é, é assim. olhar pra trás e fala, poderia ter feito. É. Aliás, quando você fala assim, ah, eu poderia ter começado inglês antes, ah, por que, que eu não comecei a estudar isso antes? Tá, mas já passou, aí você vai fazer o quê? Vai se lamentar ou você vai começar a é, olhar para frente? É daqui para frente. Então, é isso aí. O Flash falou isso para mim uma vez, que eu achei muito legal. Eu estou, imagina você num carro sem retrovisor, né? Não tem como olhar para trás, é daqui para frente. Então, é, você está num carro sem retrovisor, não olha para o passado. Falou uma vez para mim, você falou uma vez para mim, né? E, e eu guardei isso para mim e eu pois, em então total tá razão. Então, você que precisa aprender inglês, teve oportunidade antes, mas não aproveitou, já passou. Ok. Tempo. Beleza, passou. É daqui para frente. Você pode mudar o seu futuro, o passado você não pode. Então, mude daqui para frente, tá? E a oportunidade está aí com você agora, né? No primeiro link na descrição, que é o nosso curso de inglês New Método Act. Tá? Pode clicar deixar aberto ali, depois você faz a sua inscrição. Mas presta atenção no que eu vou falar aqui, tá bom? Então, o Listening é o segundo é a segunda habilidade das quatro, né, que você uh, treina. E nesse grupinho do eu e o inglês, né, que eu tava mencionando para vocês, coloca lá no seu grupinho de WhatsApp trechos das músicas que você tá ouvindo e estudando. Grava você mesmo falando em inglês para depois se ouvir. Eu já vou falar nessa questão de, de falar, né, é porque envolve o speaking, né, a fala também. Mas você pode colocar áudios em inglês, músicas em inglês, Passando, sei lá, uma reportagem no, no, na BBC, CNN, algum noticiário inglês, grava aquele trecho ali, grava aquele trecho para você ouvir depois. O WhatsApp é uma ferramenta incrível de estudo também, não é só para compartilhar pombinha de bom dia, é, sei lá, fotos comprome que comprometem aí a sua vida e xingar as pessoas, não, não tem nada, mandar fake news, né? Meu <risos> É um lugar de estudo também, se você aproveita da maneira correta, tá bom? Segunda habilidade é o Listening. E aí vamos para a terceira habilidade, que é o Writing. Writing é a escrita. Quando você pratica o Writing, aliás, isso é uma coisa que muita gente deixou de fazer em português. Pesquisas mostram, eu não sei dizer para vocês exatamente a fonte, tá? Mas são pesquisas americanas. Mostram que... Eu, eu vi um estudo uma vez, dentro dessas pesquisas. Separaram dois grupos de alunos que assistiram a uma determinada palestra e pediram para que eles fizessem as anotações, um grupo, no caderno com papel e caneta, né? aí, ó, caderno, aí, ó, no estilo clássico, e um outro grupo It's fez old school. E o outro grupo, eles fizeram anotações uh, num bloco de notas no celular ou no computador. Depois que cada grupo tomou nota, fizeram um comparativo no final, fizeram as perguntas sobre a palestra e qual é o grupo que mais reteve informação sobre aquele conteúdo? O grupo que fez as anotações com papel e caneta. Isso porque nós digitamos muito mais rápido do que escrevemos. Algumas pessoas, né? Alguma... Que nem eu, eu digito catando milho, assim, ó. Parece que eu tô catando milho, Flash. O Flash já digita sem olhar. Flash, ah, mas é porque é, eu uso bastante, né? É, flash é rápido, é flash mesmo. Então, eu, por exemplo, já digito mais devagar. Mas as pessoas, com, com, é, no, no modo geral, elas digitam de uma maneira mais rápida do que escrevem. E quando você está escrevendo, o seu cérebro trabalha muito mais é, partes dele. Então, você presta mais atenção no que você está fazendo. Porque você tem ali aquela coisa de segurar na caneta, apoiar no papel... Manter a escrita na linha né, da, da folha. Prestar atenção na letra, porque você não vai fazer qualquer garranco, né? Porque você tem que ler depois aquilo. Então você vai prestar atenção no formato da, da sua caligrafia. Você está prestando atenção ali na informação, retendo ela. Então olha só quantas coisas você está trabalhando ao mesmo tempo. Você tem mais atenção. Logo você retém mais o conteúdo. Então eu recomendo né, que na hora que você fazer o, o, o writing, na hora que você praticar essa habilidade, que você pratique com papel e caneta, mas nem sempre é possível, porque nós estamos mais com o celular na mão do que o papel e uma caneta, né? é mais fácil você ter um, um celular e o um grupinho, eu e o inglês no WhatsApp, para você mandar para si mesmo textos em inglês, tá? Nada impede de você depois chegar em casa, pegar o seu caderno de anotações do inglês e transcrever tudo aquilo que você passou o dia escrevendo ou, ou estudando. Você pode fazer essa transcrição e deve né, no seu caderninho do, do inglês. Isso é muito importante. Mas, quando não der, faça essa transcrição aí no seu grupinho de WhatsApp. Ah, você, vai, você viu uma frase, tirou a foto dela? Beleza. Que tal você escrever aquela frase que estava lá na foto? Que tal você praticar a habilidade da escrita? Mesmo que seja ali no, no, no WhatsApp, no teclado ali. Por quê? Quando você vê uma palavra, uma frase e escreve é, essa palavra e frase, você está é, tá praticando ali a sua escrita. Óbvio. Mas você se familiariza ali também com as palavras. E o interessante é que muitas palavras em inglês, elas têm significados diferentes. É, é, é, aliás, a mesma palavra em, uma mesma palavra em inglês pode ter significados diferentes, variadíssimos. Como a palavra get, por exemplo. A palavra get tem milhões de significados com expressões ainda, passa aí, né, vários e vários, então você fica com aquela, você pega aquela manha, aquele traquejo de, opa, essa palavra que eu sei, eu conheço, mas eu não sei a tradução que ela tem nessa frase, mas eu sei que eu tenho que analisar o contexto, e que depende do que vem antes ou depois para eu entender o que significa essa palavra, é uma malandragem essa daí, né, percebeu? É a malandragem. Você tem ali aquele traquejo. Você não vai seco falando assim, aquela palavra ah, significa tal coisa. E aí você, ué, nada a ver. Não, você já tem um passo atrás. Opa. Então é isso que muitos alunos das outras escolas não, não têm. Essa mãe, essa percepção. Então um aluno do curso de inglês new, por exemplo, ele já é mais capcioso. ele já está ele já mais esperto. Porque ele tem esse mindset. Ele tem essa, essa noção do que o inglês é. Que não é só de sair traduzindo. As palavras e frases. Isso aí funciona muito com a consistência também, né? Exatamente. Porque tem que conhecer, Tem que conhecer. E você conhece algo como consistency, consistency, consistency. E aí vem o training, training, training, training. Consistência com o treino e com essa mentalidade, você consegue ter essa noção do que, que o inglês realmente é. E aí você para de traduzir ao pé da letra, você para de, de, de achar que aquela palavra só tem aquele significado e pronto, né? Então, o, o Writing, ele te ajuda muito nessas questões, tá? Terceira habilidade é a escrita, é o Writing. E a quarta habilidade, que aí é que todo mundo quer, né? Todo mundo quer, que é o Speaking. Pessoal, tem preguiça de praticar. <risos> Pessoal, tem preguiça de praticar medo. Eu veio pra falar verduras. <risos> Inclu inclusive, nós, né, Flash, quando estávamos aprendendo inglês, nós tínhamos até um certo receio, né? De, de falar. Eu não falo medo. Receio. Nós éramos receosos. Se eu te falar como eu pratico o meu speak hoje, você vai dar risada. Da Método Flechinho aí. É seu método Flechinho? É. Como que você pratica o seu speaking hoje, Fleck? Eu tô tipo, no elevador, sabe aquela televisãozinha? Sei. Eu leio em português, tá? E eu falo, tá, vou traduzir de cabeça, agora eu vou fazer no speaking. Tá. Aí eu vejo, olha o anúncio do shopping, restaurante, é... venha nos conhecer e tal. Tá. Aí eu começo a falar em voz alta no elevador, uh -huh. eu espero que não tenha microfone né? <risos> Mas eu faço do, todo dia, eu não posso pegar um elevador sozinho que eu dou de doido e começa a ficar falando... Muito bem, em inglês também, né? Você tipo, traduz também ou que tá lá no, no anúncio né, do elevador, né? É, já tô, já tô praticando dois em um. Né? Você sabe que eu fazia muito isso também. Mentira. Eu ficava vendo os anúncios dos elevadores e traduzindo. Tipo, ou então, às vezes eu tava numa reunião, e aí você sabe quando a reunião tá chata e você, tipo, ó, começa a viajar, eu começava a traduzir mentalmente o que a pessoa tava me falando. Como que seria se a pessoa estivesse falando inglês assim comigo? Aí eu começava a traduzir. É <risos> loucura, né? Tô pensando como é que estaria escrito isso em inglês, aí eu falo. Ah, sim. Interessante. Ah, ninguém tá vendo? Eu preciso, preciso ter. É? Eu, eu preciso, tipo, é... E de qualquer é porque... maneira. Eu ia pra ser doido, né? Falando em inglês. É, realmente. Mas de qualquer forma, é uma maneira de contato com o idioma, mesmo que seja de uma maneira louca, meio lúdica. Mas é uma forma de contato. E são é, coisas, manias, talvez que uma pessoa que fala inglês uh, tem e consegue fazer, que é o que a gente quer para você, né? que você seja um, um, um louco do inglês no bom sentido e que o que muita gente não fala para você é que o speaking, né, a, a fala, ela é uma das últimas habilidades que você vai performar com muita segurança, né, com muita segurança. Eu não estou falando que você é, vai, vai ser a última habilidade que você vai dominar. Não, você já no nosso método inclusive nós praticamos as quatro habilidades em cada única aula. Em cada única aula você pratica as quatro habilidades. O, o escrever, ler, ouvir e falar. Mas você vai falar assim, nossa, é, eu estou seguro mesmo para falar depois que você passa por, pelo processo das três habilidades. Porque em inglês existe, existem duas coisas, uh, que, que, duas palavras, que é chamada de input e output. Eu vou, eu vou, eu vou escrever essas palavras aqui, ó, que é input... E Output. Tem na televisão isso aí. Tem na televisão, né? Atrás, nós podemos ver né? Ah, é verdade. E, e aí, e, bom exemplo, Flash. Porque a próxima vez que você olhar para trás da televisão, você vai lembrar dessa live, vai lembrar da gente aqui. Input é, sugere que seja algo que você é, introduza. Que você coloque. Né? Que você enfia ali dentro, certo? Fica meio estranho isso. Mas, o, e o Output é algo que você tira. Remove, tá bom? O que acontece quando a gente aprende inglês? Imagina um prato vazio, que é o nosso cérebro. Prato vazio. E aí você coloca a comida no prato. Você tá colocando ali, tá introduzindo, né? Introduzindo, não, colocando, né? A comida está para o prato como o inglês está para o nosso cérebro. E quando você faz a retirada da comida do prato, quando você come está retirando. Então você tá fazendo um output, tá? Que seria o quê? Quando você fala inglês, você está retirando o conhecimento que você colocou no seu no seu cérebro, tá? Então quando você faz input, você tá colocando inglês para dentro. Como que você faz isso? Quando você está passivo e recebendo as informações. Quando você ouve inglês, você está absorvendo aquilo ali. Quando você lê em inglês, você está absorvendo aqueles textos, aquelas frases, as palavras. Quando você. Aliás, você lê e você ouve. Tudo isso faz parte do input. Quando você faz output no inglês, quando é que você joga para fora? Quando você escreve em inglês, porque você está tirando né, o seu conhecimento, tudo que você colocou. Agora você está tirando... Na verdade, ele não sai, ele fica, né? Sim, ele fica. É como se fosse uma máquina de share, né? o original fica lá. O original fica lá e você vai copiando, é. vai fazendo a, a, a cópia, é. Isso. a impressão na folha, na palavra, no celular, digitando, enfim. Aí você está fazendo um output. E o que mais? Quando você fala inglês, você está performando, jogando para fora aquele conhecimento que uma vez você colocou para dentro. Então você faz input, que é o que a gente está... Tá vendo aqui ó? Você faz o input quando você ouve e quando você lê é, é, é, é, é, é, é, é, inglês, e o output quando você fala e quando você escreve. Então, para ter é, o output, você precisa do input, para falar, você precisa primeiro receber o conhecimento. Não adianta eu falar agora pra você, ó. Pessoal que tá me assistindo, nós temos aí mais de 100 pessoas assistindo a gente agora. Deixa o like e deixa a inscrição aí, pessoal. Obrigado aí pela audiência de vocês, viu? Obrigado mesmo. Ó o comentário da Dani aqui, ó. É. Too lazy to write é. and afraid to speak. Too lazy to write and afraid to speak. Ó. Oh. Ok. <risos> ok, Dani. Thanks for your comment. Mas é a realidade da maioria dos alunos, né? É. É verdade. Mas aí tem que ter a consistência. Tem que ter a consistência. Então é o seguinte, é, vocês que estão me assistindo aqui, uh, já, já pensaram nisso antes? Já pensaram que para falar, você precisa primeiro absorver tudo isso? Para ter o output, você precisa ter um input primeiro? Então muita gente tem aquela ânsia, né? aquela fubação de querer falar logo o inglês, não sei o quê. Mas como é que você vai colocar para fora algo que nem você internalizou? É a mesma coisa que eu falo para todos vocês aqui, pessoal, vocês todos que estão me assistindo. Vamos todos agora falar uma frase em russo, em sueco, em grego? Eu não sei nada. Nada me vem na cabeça. Primeiro porque essas línguas não fazem parte da nossa vida, da, da nossa cultura, do nosso dia a dia. Já tem esse, esse obstáculo. E segundo é, como é que eu vou falar algo que eu não aprendi, que eu não Coloquei para... não internalizei, não, coloquei na minha mente. Faz algum sentido? Ou faz o um menor sentido? Então, uh, compreendam isso, tá? Que muitas escolas e metodologias falam, fala inglês desde a primeira aula. É, compre meu curso, paga aí e fala inglês desde a primeira aula. É possível sim você falar inglês desde a primeira aula. Aliás, a nossa metodologia prega isso. Só que existe uma maneira inteligente e sem falsas promessas e que, não, e que também não te desmotive para que você faça isso e que seja progressivo, consistente essa sua evolução. Então, na primeira aula, você vai falar pequenas coisas. Talvez uma frase ou outra, mas você não vai sair fluente. Você não vai sair, sabe, aquela coisa como os comerciais dizem para você. Tá? A gente tem que ser honesto e sincero. É parte de um processo. Então é isso que a gente quer que você entenda, é isso que a nossa metodologia prega e que os nossos alunos têm essa consciência, tá? Sabendo de toda essa base que eu estou colocando aqui para vocês, fica muito mais fácil aprender, tira de certa forma um peso das suas costas, aquela pressão e você entende o que está acontecendo no seu processo de aprendizado. Fica tudo mais claro, fica tudo mais leve e a consequência de tudo isso é resultados melhores, resultados mais rápidos, porque você sabe o que está acontecendo com o seu processo de aprendizado, o seu cérebro entende isso, tá? Então, passamos aí por todas as quatro habilidades, ler, escrever, ouvir e falar. O speaking também pode ser praticado com o seu grupinho, do eu né? e o inglês no WhatsApp. Quando você grava áudios, grava áudios se ouvindo. <risos> e aí muita gente vai falar, eu odeio a minha voz, eu odeio escutar a minha voz. Gente, minha voz é uma voz de gralha, eu tenho voz de, de, de, sei lá, de bêbado roco, eu tenho voz de, sei lá o quê, aquara rachada, eu odeio ouvir minha voz. So, e, e aí você pensa o seguinte, se você não gosta de se ouvir em português, imagina se ouvir em inglês, você vai ficar muito decepcionado, mas acontece o seguinte, é, tem uma explicação para isso, que eu não sei exatamente qual é a explicação, mas eu, vou falar. eu não sou expert, mas eu vou dar um, um, uma pequena noção que eu sei. Dizem que aqui na nossa orelha tem um ossinho que faz com que a gente não escute a nossa voz como outros escutam, porque senão a gente ia ficar surdo com a própria voz. Aí não fez sentido nenhum. <risos> então assim, imagina se, se o seu ouvido realmente escutasse o, o som que a sua voz está saindo. É como se fosse uma voz forte e o ouvido não fosse, não estivesse é, preparado para aguentar a, a vibração forte da sua voz, entendeu mais ou menos Flash? Eu conheço outra explicação mais básica. É como se fosse uma proteção para você, o seu próprio ouvido não ficar é, surdo com a tua própria Eu voz. A gente ouve pelos ossos também, né? Pelo é Reverbar... Reverberação, né É, Também. pelo, pelo, pelo, pelo chacoalho dos ossos Isso, isso E pelo microfone, que é o tímpano Certo Agora, quando outra pessoa fala A gente não ouve a vibração dos, dos ossos Então é É diferente, então a voz Ninguém a minha... sabia da proteção É, tem tipo uma proteção Então assim, a voz que eu estou ouvindo de mim mesmo agora É completamente diferente da voz que vocês estão ouvindo minha Eu tenho uma percepção de, da minha voz X E vocês Y é por isso que quando você se ouve, fala, o quê? Essa voz é minha? Não é possível. E também quando você se vê em vídeo, né? você fala, pô, aquele cara sou eu, aquela pessoa sou eu, olha eu de costas, que horrível, olha eu de, de perfil, que horrível, mas eu me olhei no espelho eu tava bonito, por que, que essa foto agora tá horrível? Claro que tem uma questão de luz, ângulo, aquela coisa toda, mas nós temos uma percepção diferente também da nossa imagem. Então, quando você grava áudios em inglês, falando né, o, o, o idioma, e quando você também faz vídeos de si mesmo falando inglês, você tem duas coisas aí que acontecem. A primeira, você perde a vergonha, porque você vai se acostumar a se ouvir e a se ver e performando em inglês. E quando você perde a vergonha, você vai fazer isso tantas vezes, todos os dias que você vai perder a vergonha. Você vai falar, tô acostumado já, isso nem vai ser um problema para você. E quando você tira esse peso da sua frente você fica mais tranquilo, mais leve para performar o idioma. Porque primeiro é a sua voz e a sua imagem. Depois é o inglês. Então, uma vez que você se acostumou consigo, com a sua voz e a sua imagem, aí vem o inglês. Então, você fica mais leve, mais tranquilo. E tudo isso faz parte do aprendizado bom, um aprendizado saudável. Um aprendizado que você consegue ter consistência, porque não vai ser sofrido, não vai ser angustiante. Então, você pode depois praticar o listening, ouvindo os, os seus próprios